Quando a gente pensa se tem espaço para é, cocriação no ambiente de edtech, é, tem muito ainda. Por quê? Porque nós fomos criados, de certa forma, né? nós, fomos, nós crescemos. Né? Um pouco ainda sobre esse paradigma é, do né, que eu chamo de mito da ideia de que você sozinho vai solucionar algo e vai criar algo, e vai ser o um inventor da luz elétrica, vai ser o um inventor, né, vai ser o primeiro homem... A, na, a pisar na lua. sempre né, a, gente ainda, a gente cresceu sobre esse paradigma de que você é o Cristóvão Colombo e descobriu a América. E quando a gente né, vai estudar a história do descobrimento, na verdade, a gente vai descobrir que foram muitas pessoas envolvidas. Né? Não foi só o Cristóvão Colombo que pegou um barco e descobriu a América. Né? Tem, tem umas, talvez, até 100 pessoas por trás dele e que não recebem o um crédito. E, na verdade, isso é assim com, com tudo, praticamente, na história humana, porque o ser humano é um ser social. Então é, é, o ser humano sozinho ele nem sobrevive é ao primeiro semana de vida, então nós, nós, nós sempre construímos tudo em grupo, né? e algumas comunidades, onde elas já começam a se unir para se resolver um problema em conjunto, né? e, e eu acho que isso vai ser cada vez é, maior, essa cooperação E aí é quando a gente começa a entrar nessa questão justamente da inovação aberta, porque a inovação aberta vai por esse caminho né? de, de, na verdade, de realizar, né, de, de fazer as pessoas perceberem que a inovação, quando é feita em conjunto, ainda mais hoje, no dia de hoje, que a gente tem acesso a cada vez mais pessoas, ela, ela ganha produtividade. Né? Quando você tem mais pessoas pensando sobre como resolver um problema e testando formas de solucionar aquele problema, né, a gente tem maior chance de, de conseguir solucionar esse problema. Sobre a questão da propriedade. É... Né, imagina, alguém que criou uma máquina, um, um material, né, ou inclusive um software, que faça um, um, né, um processo melhor, ou, né, ou resolva alguma coisa para uma indústria e tal, é, não, não tem nem por que a gente questionar o mérito daquela pessoa receber e ser é, né, premiada pelo sistema por ter desenvolvido aquilo. Agora, no mundo da educação dá até para a gente questionar isso dá até para gente questionar e falar assim, falar assim, peraí, será que não dá para dar um wave nos direitos autorais? Eu sei que é meio ousado falar isso, mas será que não dá para dar um wave nos direitos autorais? Pelo menos para a educação e pelo menos para os países mais pobres? Sabe o que eu estou falando? Será que não dá? Porque assim, pô, é, é muito maldade a gente não, não, não pensar nisso ou encontrar uma solução né, que agrade pelo menos a maioria das pessoas com relação a isso.